Veja como é fácil e rápido montar a sua cadeira. Antes de mais nada, retire e separe as peças que vieram na caixa do seu produto. Comece encaixando as rodinhas na base, exercendo um pouco de pressão em cada uma delas. Vire o pé e encaixe o pistão com a capa de acabamento. Vire o assento e puxe a alça do descanso dos pés para fora. Parafuse a almofada com quatro parafusos menores. Parafuse o mecanismo na parte de baixo do assento, utilizando os quatro parafusos médios. Agora encaixe o encosto ao assento. Coloque as almofadas no encosto. Pegue o braço direito, representado pela letra R, e parafuse na lateral direita do assento, utilizando dois parafusos maiores. Faça o mesmo com o outro braço. Então, coloque as peças de acabamento. Encaixe a base da cadeira no assento. Pronto! Você já pode utilizar sua cadeira.